E, é, essa é, aí tem vários modelos né junto com essa coisa do, do desenvolvimento também esses outros modelos de, de tampa de, de, de, de válvula né para poder a gente ver aí Ô Alexandre não hum. uma dúvida quando bateu a chave no carro o carro pegou ele fica funcionando ali no ponto morto sim tá chando sim hum se ele torno de 900 rpm e mil é o que varia mais ou menos ele tem a mesma pressão se eu botar 3.000 rpm a pressão aumenta se eu aumentar a rotatividade da bomba não é a pressão diminuir diminuir é bom como ele é chique. tá e, e outra dúvida que eu tenho também então quanto a maior aceleração menor a pressão isso porém existe problema existe uma coisa aí é, quando quando tem defeito na bomba, por exemplo, acontece o contrário. Quando tem defeito na bomba, é, desgaste, né, e a pressão está baixa, principalmente desgaste de placa. Uhum. Né? Vocês vão perceber que aqui está é a parte mais branca, redonda. Aqui é onde é o rotor o roto, roda. Depois a gente vai abrir aqui para ver. E, e quando o óleo está em baixa qualidade, tem alguma impureza. Alguma coisa no sistema, começa a fluir aqui e é onde que perde Perde ali o contato das paletas E aí ele abre aonde que Fique com essa diferença Aí vai depender da temperatura do óleo O óleo de é frio Isso aqui não sofre delatação Porque aqui é coisa de micro de micro, menos de micro né? Que o começa a perder Claro que em alguns casos aí isso afunda, profunda e a bomba já está quase queimando, quase pegando fogo já quando vem nesse estado. Então, isso aqui, quando está sobre é, a temperatura, está baixa, está iniciando ali a, a função do carro, até dar o contacto do desgaste até dar uma direção um pouquinho mais assim. Mas esquentou, endurece baixo. Fica dura, a direção vai ficar dura. Aí, se você pisa um pouquinho mais, aí ela macia. Melhora. melhora. Isso daí é o quê? O que que nos vamos, vamos dá isso daí? Isso daí nos dá um diagnóstico que nos vai dar mais certeza de quando é ou não a bomba. Quando é ou não a bomba da direção com o problema. Porque quando está com problema ela fica oscilando assim entre frio e quente entre baixa e alta Fica com, é, com esses tipos de comportamento-reação. Entendi. Certo? Então, Mas, tá. é, então, ela em condições normais, uma bomba boa, o um carro em marcha lenta tem mais pressão do que a 3000G. Isso Se ela estiver defeituosa, a tendência é baixa. Baixa pressão, uhum. alta rotação, alta pressão. Isso. Agora, como é que funciona o, o, o, o percurso do óleo quando a direção está parada porque se você tirar lá a mangueira de retorno, ele joga lá para fora, vai jogando Sim. até acabar o óleo todo o sistema. Então, uhum. como é que funciona o percurso ali é, lá, na bomba das mangueiras de retorno? Como é, como é que ele passa ali? Né? Ele passa direto no sistema e. e... Pois ele é, nesse polatório, não é isso? Ele fica recirculando. Ele fica recirculando. ele fica. Bem, o carro parado, mas Sim, ele está trabalhando. Ele é maior... Até, ele passa por dentro aquelas, aquelas esferas ali, aqueles furos ali onde é direcionado a bola ele passa tudo, aí por, dentro, tudo aí por dentro. Aqui você pode perceber que tem quatro anéis. Esses anéis aqui, eles fazem divisão da câmara. Cada, cada valetinha dessa aqui é uma câmara. É uma câmara onde o óleo fica retido ali, certo? E quando você movimenta, aí aquela torção da barra ah, faz é com que mal. o óleo direcionado para um lado. Um lado Entendeu? Os dois tubos estão tá aqui, vai ficar os dois tubos. Aí se você torce para o outro óleo, aquela barra vai fazer a posição daquele tubo mudar e o óleo passar e virar para o outro, outro lado né, do cilindro aqui. Entendi. Certo, então é como se fosse assim, um reservatório cheio de óleo, assim vai ficar mais fácil. Se você cheio de óleo, o sistema ali também é cheio de óleo. Quando eu rodo, eu estresso para um lado para o outro, eu empurro o óleo para um lado. Quando eu esqueço para o outro, eu empurro o óleo para o outro assim. Sim, Grossamente sim, falando, sim, sim, sim. sendo que o sistema todo está cheio, tá cheio de óleo. Quando eu esqueço para cá, eu empurro o óleo para lá na pressão. É, a pressão daquele óleo não empurra o lado. Mas mesmo ele estando parado, o sistema tem pressão. Tem pressão. É porque não? a válvula... Na, na, na, na, você para, tipo assim, tudo para a direita. Não importa, a válvula ela vai estar sempre na posição do meio. Do meio assim. Onde o óleo circula e, e, e não exerce pressão, nem para a direita nem para a esquerda, parado. Agora você movimentou o óleo um pouquinho torceu a barra, aquele óleo, aquela pressão, concentra tudo daquele lado. Se torcer para o outro lado, olho, aquela pressão vai concentrar tudo daquele outro lado, porque fecha uma passagem e manda para outro, entendeu? E essas. Ah, tá. É, eu perguntar se as câmeras de um lado e do outro ficam cheias de olhos. É... No caso, Acho que é. um lado não, né? Não, não. Só, só se ela tiver é, é, é, centrado o volante. Aí as duas câmaras têm óleo? Tem. Não tem óleo. Não importa. As duas têm óleo. Quando eu estico para direita, para direita, eu, eu jogo óleo aqui. Daí, isso. Aí quando eu jogo óleo aqui, aqui enche de óleo e aqui sai o óleo. Isso. Eu vou e o óleo entra no circuito e fica circulando. Isso. Aí quer dizer, aqui tá o lado, lado, esquerdo. Oi? Sai pela mangueira de retorno. Isso. Uhum. Aí o lado esquerdo está cheio de óleo quando eu estou virando para a direita. O lado esquerdo está cheio de óleo e o lado direito está vazio. Se, quando eu, eu estresso para a esquerda, ele começa a injetar o óleo do lado direito, começa a encher a câmara uhum. e o lado esquerdo começa a esvaziar. Mas se o comandante estiver parado em, em, em posição central, as duas câmeras têm óleo? Tem, as duas tem câmeras têm óleo. É mais ou menos a mesma coisa que tem na outra. Ele tá, tá centrado, né? o, que, o que diferencia é a pressão. O próprio óleo que empurra. Né? É, o próprio óleo que empurra, mas aí é onde que você concentrar uma pressão. um lado, mas todo também tem óleo. Tem óleo. Ficar. Entendeu? O negócio é a pressão. Porque quando o um óleo retorna, ele retorna sem pressão. Ele não está aquela pressão de 65, é. 75, 80, 100 e poucos bar. Quando ele retorna, ele não ele retorna com da pressão. Mas é, é, é bar mesmo? Ou é, é bar assim? Não é bar. Porque o bar. bar é 15 não né? 14,1%. É, isso aí. É muito alto o preço então, É, é. Esforço é, é, é. é grande. É, 60 e pouco é. é. Esforço é grande. É, é Dá 3, 4, 5, vai. Pois é, pois é o, me parece, eu não estou nem certo, mas, mas aqui, na, aqui na, na parte de retentores tem falando a respeito dessa questão de. essa relação né, de, ah. de peso, de esforço né, e capacidade para cada lado. Então é onde que. Sem barra, gira em torno de 5 6 kg né, de, de, de força ali. É, então, realmente, isso gera. É, isso elimina para o volante 80%. Direção elétrica e hidráulica dá mais um pouquinho. Direção hidráulica, me parece que é 7 a 10% a mais. Direção elétrica e hidráulica. Agora, direção elétrica. Dá um percentual um pouquinho a mais, um pouco de 5% a mais, direção elétrica. A direção elétrica mais leve é que existe até agora é a do estilo. Por conta do carro que é, a motorização que é, o esforço que se faz ali, é a do estilo. Então fica até fácil de detectar um problema, mas estilo também tem disso. Ou, ou funciona ou não funciona. Não fica aquele meio termo de duro meio mole, meio... não tem muito disso, né? A não ser quando você pega o progressivo, seja qual for a altura da rotação, claro, muito mais na alta, né? porque aí na alta vai entrar, é, independente de você colocar mais peso ou não pelo botão, ele já cai um pouquinho por conta da velocidade, a questão de segurança, né? Independente de, da pessoa estar ali manipulando ou não, no caso, ali, a casa ali do peso, né, você fica ali na dirigibilidade ali. É, mas é um outro caso, o né? negócio aqui a gente se concentrar aqui na hidráulica. Né? Só uma pergunta, a rotação do motor influi no bar da, da, da bomba, quando é o alto gira? É como eu disse, é, a não ser que a bomba esteja com por defeito, porque ela, usa um defeito ela estado, tem não tem perfeito estado, não. Ela tem que manter Ela a... mantém. Ela, ela não tem que ser. padrão, né? De padrão. Né? Aí o que foge, que muda um pouco isso aí, é, é desgaste por conta de algum motivo. Né? Então a que o principal delas é óleo de má qualidade. É a principal. A gente vai falar muito essa questão de óleo, quase sempre voltar nisso. Geralmente ela sempre perde, né? Ela, ela perde. Tem um lugar pra... Justamente, pra ela ela tá Aconteceu tá. então, é um caso mais recente comigo que nunca tinha acontecido. Uma coisa assim... que fica marcante, né? Que a gente fez um reparo na casa de direção de um C5, da Citroën. Aquele tipo fogão, né? Tipo... nossa parte de É. Parte. Então, o que acontece? A direção ali era f A bomba estava com defeito e eu não sabia. Não sabia. Ele levou o defeito da bomba. É, o, o senhor chegou lá, começou vazando. Ele estava completando com um óleo comum, óleo comum nesse verdinho TF Dexon 3, e estava dando direção, estava tá, tranquilo. A gente fez o reparo da caixa, eu fui lá, comprei um o óleo para esse sistema que é tem que ser um mini Dexon 6 e de preferência os é um importados, que aí tem Elf tem o CHF, né, depois tem o 202 e tem uma outra um outro, outro numeração lá que eu não me recordo bem mas são óleos, tem da Total, BHL, né, que é o um laranja é, esses óleos é tudo assim, mais de 100 reais por litro e esses são os próprios para esses sistemas, eletricidão no caso do Citroën, que é europeu, eu coloquei o Elf, Elf Matic, R$ 110,00, e aí, com o funcionário, a direção está um pouquinho mais pesada, eu falei, ué, que coisa, está pesada, a direção estava funcionando bem, o que está pesada agora? Uns 20% menos, e aí eu passei para o cliente, falei, eu com ele, isso vai, eu não até amanhã, a direção não está vazando, eu até amanhã, e a gente verificar situação que é essa aí? porque não estava assim, e agora passou a estar. Então, ele voltou no outro dia já e não está reclamando, não. A direção realmente está pesada, está dura. Está dura, então não está dura. Não está nem. Aí alguma coisa na bomba. Na, na bomba mesmo a direção elétrica, né? Alguma coisa lá dentro. Então eu fui deduzir. Poxa, estava tudo funcionando bem com aquele óleo. Vamos então começar a partir desse princípio. Vou colocar o um óleo e colocava o um óleo inferior. <risos> <risos> colocar o Dexon 3. Colocar o Dexon É. E fui. Fizemos assim, tiramos botamos aquele óleo. O original sistema. Colocamos o um óleo mais pesado. Mas aí foi e voltou a funcionar. Do jeito normal, assim, levinho. Do jeito que é, meio caro. E eu fui e falei com ele, olha só. Então, usando o um óleo assim, desgastado. Esse sistema aí, ele... Trabalha com muito mais esforço, está sujeita a bolha, micro bolha, e com isso a bomba pode até queimar. Parte eletrônica. Oh, meu Deus Eu botei, o modo avião tô... aqui não. e não. tá aceitando. O que é bom, velho? Isso aí, eu vou ficar aquele PC, dizendo. Botei até queimando. Agora, Agora queimando.